O vídeo de hoje é sobre batons Todo vídeo tem batom no meio, né? Aquelas, como é que faz maquiagem sem batom Mas enfim, o truque que eu vou ensinar hoje É uma técnica que na verdade eu já conheço há um tempinho Eu vou te ensinar a fazer um olho usando batom em vez de sombra E se você gostou da ideia, já dá um like aí embaixo Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Gente, meu cabelo tá meio anormal hoje Não sei o que, que eu vou fazer com ele Vou botar uma tiara, né, meninas? Porque dias de luta e dias de glória Aparentemente todos os dias dessas últimas semanas Meu cabelo tá em dias de luta Mas o que que nós vamos fazer hoje? Vamos começar com um primer, né, porque essencial. Gente, no vídeo de hoje eu tô um pouco mais soltado, porque eu não roteizei esse vídeo, não vou mentir. Então se ele ficar um pouco diferente dos outros, vocês já sabem porque é. Olha, dos batons líquidos que eu achei aqui da minha coleção, que eu não usava mais, eu achei esse aqui da Dailus Pro, que é um batom líquido na cor 16, o tom Basque. Também achei esse batom fosco aqui da Queen Makeup, que infelizmente eu não sei o tom dele, gente. Ele é muito antigo e não tem mais etiquetinha. As cores são bem parecidas, até de criar um degradê talvez. Achei esse roxo aqui também, a mesma linha do tom anterior, vou fazer o swatch pra vocês verem. Esse aqui eu já usei, na verdade, no meu último mini tutorial do Instagram. Que, aliás, se você não me segue no Instagram, me siga, é minha Tô sempre postando tutoriais de beleza lá. Mas esse aqui eu já usei e eu acho que ele não tem com os outros, apesar de ser um tom de roxo belíssimo Achei um bala da Natura Que ele é meio metalizado e a cor dele É rosa 17 o nome Eu já tinha na minha coleção esse aqui Na verdade eu não achei ele Esse aqui também é da Queen, mas é da linha Batom Metal Mate Líquido Olha gente, fiz todos os swatches tortos Porque eu sou uma blogueira muito da fuleira Entendeu? Os últimos batons aqui são de Boticário Esse aqui é a Natura e esse aqui é quem mesmo? O Boticário também Pronto, vou limpar isso aqui eu tenho certeza que não vai sair, mas enfim Mas eu fiz esses swatches, na verdade, só pra mostrar pra vocês os tons que eu separei Eu acho que eu vou usar mais batons líquidos do que batons em bala Porque eu acho que é mais fácil espalhar no olho Não sei, na verdade, se batons em bala dá de espalhar no olho Quer saber? Eu acho que dá Vamos testar, calma Porque eu tô com expectativa mais alta são pros batons metalizados Os em mate eu tô com medo de sumir um pouco, então de manchar, não vou mentir Gente, eu sofro Olha a situação do meu lecinho umedecido E é porque eu nem comecei a passar um produto na minha cara Ainda. Mas vamos lá, vou começar fazendo uma base para as minhas sombras de hoje, que na verdade vão ser batons. Vou usar o efeito matte, que é o corretivo líquido da Tracta, Esse aqui é o meu corretivo baratinho favorito. Vocês sabem que as minhas bases baratinhas favoritas são a Fit Me da Maybelline e a Soft Matte, a Natural Look da Ruby Rose. Mas esse corretivo aqui, real, real, real. Até hoje eu não achei nenhum igual. Inclusive, bate muito corretivo caro que tem por aí no mercado, viu? Gente, será que a gente vai fazer olhos de cores diferentes hoje? Olha, não sei. Vamos começar. Eu tô querendo muito usar esse aqui, que infelizmente não sei o nome. Porque não vem dizendo aqui embaixo. Olha, eu vou começar só encostando pra ver se vai manchar ou não. Acho que eu vou adicionar um pouquinho mais de batom só para intensificar esse pigmento, porque realmente perdeu bastante. Terminei com essa cozinha aqui desse batom fosco da Queen. Eu acho que agora eu vou passar para esse batom líquido aqui, que é da Dylos, número 16, Basque. Como ele é um pouco mais vibrante, eu vou tentar passar ele mais aqui embaixo pra ver se. Não sei o é que eu vou ver. Vou, vou, vou ver alguma coisa aqui. Sabe o que eu tô com medo de eu aplicar muito batom e ficar acumulando na minha pálpebra? Não, gente, mas tá ficando um muito bonito. Real, eu tenho que admitir. Será que dá pra fazer cut em um olho que você aplicou batom e não sombra? Eu acho que o corretivo vai misturar na sombra. Na sombra, não, gente, no batom. Ai, é muito confuso isso tudo. Na verdade, eu acho que eu devia aprofundar, né? Mais um meu olho olha tá vendo que tá saindo aqui o corretivo inclusive tá saindo a gente o auge. eu acho que eu vou ver esse batom em bala será que se rola vou colocar ele bem aqui no finalzinho do meu olho nossa ele vai ficar com tanta informação acho que é o olho mais carregado que eu já vi na minha vida vou cortando a minha frente agora eu acho que eu vou marcar aqui Redondinha e vou deixar esse final aqui meio sumido Porque depois eu quero voltar com esse mesmo batom que eu aprofundei aqui o cantinho externo do meu olho E fazer um degradê entre o batom que eu vou aplicar aqui no começo e o que eu já apliquei Então, eu quero colocar um batom metalizado em cima da minha cut crease Mas o que eu tô com medo? O rosa 17 é em bala e o líquido da Queen É líquido, naquelas. É? E eu tô com medo de passar e misturar na cut Mas eu acho que eu vou vir com o da Queen Porque querendo ou não foi o que eu gostei mais mesmo Olha, o que, que eu achei? Não ficou tão metálico quanto eu gostaria, mas eu ainda tenho suspeitas de que isso aconteceu porque o batom acabou se misturando com o corretivo Eu acho que se eu tivesse dado o batom metalizado sozinho, sem ter colocado o corretivo embaixo, teria dado mais certo Então eu vou reproduzir o meu olho igualzinho o que eu fiz desse lado aqui e desse outro lado aqui e na hora de cortar a crease eu volto Pra falar pra vocês se é melhor usar corretivo ou não Quando fizer a cut crease Então gente, esse aqui é o lado que eu fiz a cut E apliquei corretivo quando fui fazer E esse aqui é o lado que eu fiz a cut Sem aplicar o corretivo E deu uma acumulada como vocês podem ver Mas o que, que eu vou fazer Eu vou tirar esse olho aqui <risos> Porque eu não gostei dele e eu vou refazer Quer saber? Eu acabei de ter uma ideia Por que a gente não faz tipo um desafio Eu fiz esse lado aqui do olho com batom. E aí eu vou ter que fazer o um outro lado igualzinho com sombra E aí no final das contas a gente decide o nosso favorito Provavelmente as cores não vão ficar as mesmas Eu não vou gravar o processo inteiro Mas eu tenho absoluta certeza de que eu vou usar NYX Ultimate Bright E eu tenho certeza que eu vou usar essas duas cores aqui Talvez essa, e eu com certeza vou usar essa aqui também para recriar esse olho. E para substituir esse batom, eu não tenho nenhum tom que seja exatamente numa sombra metalizada. O que mais se aproxima é esse aqui da palestinha Be Fabulous, da Ruby Rose. Então eu vou cortar o vídeo para quando esse meu olho aqui já estiver pronto. E aí a gente volta a conversar. Terminei minha maquiagem E conclusões a conclusão número 1 um é que eu sou daltônico, porque as cores que eu escolhi pra esse olho aqui não tem nada a ver com esse. Mas esse vídeo era mais um teste mesmo, é né? bem informal, da diferença entre um olho feito com batom e um olho feito com sombra. Bom, eu continuo preferindo fazer olho com sombra, mas nesse caso em particular, eu gostei mais do olho com batom. E aliás, gente, essa boca aqui eu fiz com todos os batons que eu usei desse lado aqui, e eu só adicionei o 295 da Ruby Rose nos cantinhos externos aqui. E coloquei uma sombrinha metálica aqui no meio. Ai, eu tô muito brilhante hoje Mas basicamente é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E que vocês tenham conhecido uma técnica nova Eu definitivamente vou usar mais vezes Esses olhos feitos com batons Principalmente em looks artísticos Eu acho que fica maravilhoso Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa o seu like E se você é novo por aqui, se inscreve E ativa o sininho de notificações do canal Eu sou Gabriel Jordan Posto vídeos duas vezes por semana mas uns dias que eu não tô aqui no YouTube, eu tô lá no meu Instagram, que é em GHTRD. Eu posto vários looks quase todos os dias e eu posto um mini tutorial em um vídeo, pelo menos uma vez por semana lá no Instagram. Não se esqueça, claro, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de comentar o que, que você achou aí embaixo. Se você já conhecia essa técnica, se você é adepto dela, se você conheceu agora e tal. Enfim, comenta aí embaixo que eu vou ler tudo. No mais, é isso aí. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you.